Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo falando e nesse vídeo eu vou disponibilizar gráficos maravilhosos de bicos de crochê, beleza? Mas antes de irmos para o vídeo, eu peço que você se inscreva em nosso canal e deixe aquele like para ajudar a divulgar este trabalho, tá? Para ajudar mais pessoas a terem acesso a este material. Tudo bem? Então vou esperar você se inscrever. Já se inscreveu? Já deu like? Então vamos continuar. São ótimos gráficos que não se acha fácil por aí. O intuito aqui do canal é ajudar o máximo de fadinhas e artesãos a acharem ótimos gráficos gratuitamente. Então peço que assistam este vídeo até o final, pois estarei dando um presente para vocês. Olha só que lindos! São 23 modelos de bicos de crochê para baixar gratuitamente. São modelos simples e com os gráficos de crochê para fazer acabamentos onde você desejar. Olá pessoal, então está aqui os 23 é, bicos de crochê que, que o canal vai disponibilizar para vocês. Tá? Vou mostrar todos para vocês aqui. São lindos bicos de crochê, tá? Todos aí com os gráficos respectivos, tá? Para você é, confeccionar aí. Ok? O link para você baixar vai estar logo abaixo, na descrição deste vídeo aqui. Ok? Vai lá, baixe. É, totalmente gratuito para vocês, tá? Então, é um trabalho bem bonito. É, peço que você compartilhe o máximo que você puder Compartilhe nos grupos de WhatsApp tá? Nos grupos lá do Facebook Para ajudar é, a todos a encontrar esse trabalho tão maravilhoso tá? Que é feito com o maior carinho para vocês aí. Então é, curte, compartilhe Para baixar o link está na descrição é, deste vídeo ok? Gente, muito obrigado por fazerem parte do nosso canal que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo. Tchau.